Convenção Coletiva de Trabalho 2014-2015 Número de registro no MTE PE 001-239-2014 Data de registro no MTE 20 de 11 de 2014 Número da solicitação MR074-232-2014 Número do processo 46213 -2014. 026182/2014-58. Data do protocolo: 18 de 11 de 2014. Confira a autenticidade no endereço http://www.3.mte.gov.br/sistemas/mediador. Barra barra barra barra Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, CNPJ onze ponto zero barra neste ato representado por seu vice-presidente senhor José Antônio Alvarez de Luca Simon e sindicato dos trabalhadores da indústria da construção civil mobiliária de Pojuca e Litoral Sul CNPJ número 69.902.559-0001-03, barra Neste ato, representado por seu presidente, senhor José Luiz Cavalcante Ferreira, celebram a presente Convenção Coletiva de Trabalho, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes. Cláusula 1 Vigência e Data Base. As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 1º de novembro de 2014 a 31 de outubro de 2015, e a data base da categoria em 1 de novembro. Cláusula 2: Abrangência. A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá as categorias de trabalhadores das indústrias da construção civil com abrangência territorial em Barreiros, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Rio Formoso, São José da Coroa Grande e Sirinhaim, Pernambuco. Salários, reajustes e pagamento, piso salarial, cláusula terceira, pisos salariais. A partir de 1º de novembro de 2014, os pisos salariais dos empregados inframencionados passarão a vigorar com os seguintes valores: para os não qualificados ou semi-qualificados, R$ 906,40 por mês, o que corresponde ao valor do salário hora de R$ 4,12. Para os qualificados profissionais, pessoal de escritório ou administrativos, à exceção dos serventes e contínuos, R$ 1.203,40 por mês, o que corresponde ao valor do salário-hora de R$ 5,47. Parágrafo 1º. Ficam entendidos como profissionais para fins de lhes garantir como remuneração mínima o piso dos qualificados tratados nesta cláusula os profissionais exercentes das funções de serralheiros, mecânicos, soldadores, pintores, eletricistas, guincheiro, pedreiro, carpinteiro, ferreiro, betoneiro, armador, encanador hidráulico, montador de novas tecnologias construtivas e outros profissionais, preservando-se as situações mais vantajosas. § 2º Os entes públicos municipais, estaduais e federais que contrataram ou vierem a contratar serviços de empresas representadas pelo sindicato patronal conveniente, deverão observar, na composição dos preços de referências de suas planilhas, os valores salariais previstos no item 1 desta cláusula. Reajustes, correções salariais. Cláusula 4 Reajuste salarial. Item 1. Os salários e demais títulos de natureza salarial dos empregados beneficiários de novembro de 2013 Resultantes do reajuste salarial pactuado na cláusula 4 da Convenção Coletiva de Trabalho MR 010529 2014 no sistema mediador MTE serão reajustados a partir de 1º de novembro de 2014 mediante a aplicação do percentual de 9,6%. Item 2. A forma de reajuste pactuada assegura a compensação de todos os aumentos reajustes, adiantamentos e abonos compulsórios ou espontâneos concedidos a partir de 1º de novembro de 2013 e até 31 de outubro de 2014, salvo os não compensáveis definidos no item 12 da Instrução 01 do Tribunal Superior do Trabalho. Item 3. os salários dos empregados admitidos após 15 de novembro de 2003, Serão atualizados proporcionalmente ao número de meses trabalhados, considerando-se mês a fração igual ou superior a 15 dias, tendo como limite o salário reajustado do empregado exercente na mesma função, admitido antes da última data base, ressalvadas as hipóteses de pisos salariais e os casos de isonomia salarial. Item 4. Os entes públicos, municipais, estaduais e federais que contrataram ou vierem a contratar serviços de empresas representadas pelo sindicato patronal conveniente, deverão observar na composição dos preços de referência de suas planilhas o reajuste coletivo e compulsório previsto no item 1 desta cláusula. Pagamento de salários. forma de prazo. Cláusula 5. Pagamento de salários. Item 1. Nas empresas que praticarem a forma semanal, o pagamento ocorrerá na sexta-feira, no horário de serviço ou imediatamente após o encerramento deste, impreterivelmente até as 17h30. Item 2. As empresas que adotam o pagamento mensal de salários concederão um adiantamento quinzenal no dia 15 do mês, observando o um mínimo de 40% do salário, sendo certo que, se o dia 15 não recair em dia útil, o adiantamento será pago no primeiro dia útil anterior, e o saldo será pago no final de cada mês, com tolerância máxima de três dias úteis em casos excepcionais. Salário, produção ou tarefa. Cláusula 6 Trabalho por produção ou tarefa. Item 1. Aos empregados que percebem remuneração por produção ou tarefa, fica assegurada a percepção do salário integral, quantificado à base horária, quando, por culpa do empregador, for impossível a realização da tarefa ajustada, Ressalvada as condições mais favoráveis ao trabalhador, mediante entendimento entre as partes. Item 2. Ao empregado. Quando trabalhando por produção e cumprindo o horário mínimo de 44 horas semanais, o valor da produção pela sua média do mês integrará o DSR, mediante o seguinte cálculo. Encontra-se a média diária da produção do mês com base nos dias de efetivo trabalho na produção, e aplica-se tal média na remuneração dos DSRs a serem pagos no mês. Item 3. Os valores pagos a título de produção ao empregado constante dos contra-cheques de pagamentos nos termos da cláusula 34 deste instrumento serão considerados de acordo com sua média nos cálculos das férias, 13 terceiro salários e verbas rescisórias. Item 4 fica ainda assegurada ao empregado que trabalhe por produção a consideração da média produtiva da semana no repouso remunerado dos feriados. Item 5. Nas hipóteses de faltas justificadas ou abonos, ao empregado que trabalhe por produção será garantida a sua remuneração naquele dia em que faltar, pelo piso salarial da categoria nos termos do precedente normativo número 067 da SDC do Tribunal Superior do Trabalho. Remuneração DSR. Cláusula 7 Remuneração dos dias de repouso. Quando o empregado laborar a semana completa, sem folga dominical ou compensatória, isto na ocorrência de real necessidade do serviço, imposta por exigências técnicas da empresa, a remuneração desse dia, domingo trabalhado, será paga em dobro, Repetida, sem prejuízo do DSR a que alude o artigo 1 da Lei 605, 49. Por igual, havendo trabalho em dias feriados sem determinação de outro dia de folga, a remuneração desse dia do feriado trabalhado será paga em dobro, repetida, sem prejuízo da remuneração do repouso não concedido a que se refere o precitado dispositivo legal. Isonomia salarial, cláusula oitava, salário-substituição. Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, assim entendida a que perdure por 30 ou mais dias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Descontos salariais, cláusula nona, desconto salarial. As empresas não efetuarão qualquer desconto nos salários dos empregados, salvo aqueles previstos em lei, no contrato individual de trabalho, em acordo ou convenção coletiva de trabalho, em sentença normativa de dissídio coletivo ou quando se tratar de desconto decorrente de adiantamento salarial, respeitadas as regras previstas no artigo 462 Caput e parágrafos da CLT gratificações adicionais auxílios e outros décimo terceiro salário cláusula décima cálculo do décimo terceiro salário serão computados para o cálculo do décimo terceiro salário dos empregados o repouso semanal remunerado horas extras habituais trabalhadas e tudo mais que integre a remuneração tomando se por base a média aritmética dos últimos 12 meses ou fração de mês na forma da lei. Adicional de hora extra. Cláusula 11. primeira. Horas extras. Item 1. A jornada de trabalho fixada nesta convenção coletiva pode ser acrescida, quando necessário, e comunicado previamente, de até 2 horas extra a dia. Item 2. As horas extras de segunda a sexta-feira serão remuneradas com valor adicional de 70% sobre a hora normal, acrescida das verbas de natureza salarial. Item 3. Na hipótese de um empregado trabalhar duas horas extras diárias, o empregador fornecer-lhe-á alimentação gratuita após o cumprimento da jornada normal, alimentação esta composta de, no mínimo, de dois pães com margarina, dois ovos e um copo de leite ou café, a escolha do trabalhador. Outros adicionais. Cláusula 12 segunda. Adicional salarial por transferência. Item 1. Fica vedada a transferência sem anuência do trabalhador para município fora do que foi originalmente contratado, salvo previsão contratual expressa. Quando a empresa a empregadora for de outro estado da federação, a transferência do trabalhador desse estado de Pernambuco para outro estado somente poderá ser efetivada, com a anuência do empregado e do sindicato profissional, salvo se a empresa não tiver nenhuma outra obra em Pernambuco. E tem dois. Os empregados, quando transferidos provisoriamente para canteiro de obras fora da região onde tenha seu domicílio, ou seja, para fora da região metropolitana do Recife ou vice-versa, farão jus a um adicional salarial pela transferência correspondente a 30% do seu salário. Enquanto durar essa situação, Sendo devido o mesmo percentual na hipótese da transferência, mesmo no âmbito da região metropolitana do Recife, que implicar necessariamente em mudança de domicílio. Item 3. Na hipótese de transferência para fora do estado de Pernambuco, além do adicional previsto no subitem anterior, a empresa arcará com as despesas de mudança, com alojamento e com as refeições completas. Auxílio alimentação. Cláusula 13ª. Café da manhã gratuito. Item 1. As empresas e subempreiteiras, bem como as prestadoras de serviços nos órgãos municipais, estaduais ou federais, fornecerão sem ônus a todos os seus empregados o café da manhã até as 6h45, composto do seguinte cardápio ou ticket, macaxeira ou yame ou cuscuz com guisado ou charque com café. Item 2. Nas hipóteses de empresas que iniciem a jornada de trabalho em suas obras após as 7 horas e até as 9 horas, será fornecido o café da manhã até 15 minutos antes do início da jornada. Item 3. Na hipótese da empresa optar pela concessão de ticket, o seu valor deverá ser suficiente para uma refeição de qualidade, equivalente ao cardápio descrito no caput desta cláusula, sendo no valor mínimo de R$ 5,00, respeitadas as condições mais favoráveis hoje praticadas, ficando consignado que o sistema preferencial será o da concessão da refeição na forma do item 1 desta cláusula. Item 4. O benefício instituído nesta cláusula não possui natureza salarial, sequer para fins salariais e previdenciários. Item 5. Os entes públicos, municipais, estaduais e federais que contratarem serviços de empresas representadas pelo Sindicato Patronal Conveniente, deverão considerar os custos da refeição prevista nesta cláusula em suas planilhas. Cláusula 14 Fornecimento de refeição, almoço. Item 1. As empresas se comprometem a conceder a todos os seus empregados, inclusive em obras públicas, alimentação diária a título de almoço, preferencialmente na forma de quentinha, ou self-service, acompanhado de um copo de suco, sem natureza salarial, inclusive para fins previdenciários. Fica facultado às empresas concederem aos seus empregados administrativos ticket em valor suficiente para uma alimentação análoga à servida no canteiro. Item 2. Fica facultado ao empregador substituir o fornecimento de quentinha pela concessão de alimentação preparada no próprio canteiro pela empresa ou ou ainda por pessoa da comunidade escolhida pelos trabalhadores ou pela empresa. Item 3. Excepcionalmente, na hipótese de não ser possível a concessão de alimentação na forma de quentinha ou preparada no próprio canteiro de obras, conforme itens 1 e 2 desta cláusula, as empresas poderão conceder alimentação in natura, destinada exclusivamente ao preparo e fornecimento da refeição no próprio local de trabalho, composta dos seguintes itens e quantitativos mensais, os quais são meramente enunciativos, uma vez que as empresas procurarão variar o cardápio periodicamente com itens equivalentes em custos e quantidades. 2 kg de feijão, 2 kg de arroz, 2 kg de macarrão, 1 kg de farinha, 2 kg de charque, 500 gramas de fubá, uma lata de óleo e temperos, devendo a entrega dos gêneros alimentícios ocorrer até o terceiro dia de cada mês. Item 4. Em se tratando de fornecimento da alimentação in natura, a participação dos trabalhadores nos custos da refeição não poderá ultrapassar de 3% do seu salário básico, limitado o desconto desde já autorizado, ao teto correspondente ao piso do profissional. Nas duas outras formas de fornecimento previstas nessa cláusula, a participação dos empregados poderá ser objeto de acordo entre a empresa e os trabalhadores, levando-se em conta a forma e os custos da refeição, facultando-se a participação do sindicato profissional e sem prejuízo da previsão contida no item 8 desta cláusula. Item 5. As empresas se comprometem a não utilizarem fogão de lenha em seus canteiros de obra. Item 6. Fica ainda assegurado às empresas o fornecimento do almoço através do Pate, Programa de Alimentação do Trabalhador, de conformidade com critérios fixados em lei. Item 7. As empresas que efetuam serviços para empresas ligadas aos entes públicos municipais, estaduais e federais se obrigam ao fornecimento de tickets de refeição à alimentação em valores suficientes para uma refeição equivalente, em quantidade e qualidade a prevista nesta cláusula, sendo o seu valor de face mínima o de R$ 8,00, salvo condições mais benéficas ao trabalhador hoje praticadas. Por sua vez, os referidos entes públicos deverão considerar em suas planilhas os custos correspondentes à refeição prevista nesta cláusula. Item 8. As obrigações constantes desta cláusula se aplicam, inclusive, aos canteiros de obras públicas e aos empregados de empresas terceirizadas de construção civil que estejam trabalhando nos canteiros de obra. Item 9. As obrigações constantes desta cláusula se aplicam, inclusive, aos canteiros de obras públicas e aos empregados de empresas terceirizadas de construção civil que estejam trabalhando nos canteiros de obra. Auxílio Transporte. Cláusula 15 Vale Transporte. Item 1. As empresas concederão aos seus empregados vales-transportes nos termos da Lei Número 7.418-85 e do Decreto Número 92.180-85, descontando 6% do salário básico, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens. Item 2. Ao trabalhador que estiver participando de cursos profissionalizantes na área de construção civil, ficam garantidos vales-transportes adicionais, a fim de que possa garantir sua formação, devendo o um empregado comprovar o seu comparecimento. Item 3. Fica vedado o transporte de empregados em caminhões da residência para o trabalho e do trabalho para a residência, salvo se o percurso não for servido por transporte regular. nas ausências eventuais de transporte regular no aludido percurso ou em casos excepcionais e eventuais onde o ônibus não possa trafegar. Hipótese em que os caminhões deverão obedecer às normas do Contran, ou seja, serem adaptados com bancos fixos, cobertura e local separado para ferramentas, observando-se ainda as novas disposições previstas na Lei nº 9503/97. Item 4. Nos canteiros de obra, situados em locais que não sejam servidos por transporte público regular, o empregador deverá providenciar o transporte necessário para o deslocamento de seus empregados para o trabalho e seus retornos, podendo efetuar o desconto dos custos do mesmo até o limite máximo permitido pela legislação do Vale Transporte. Cláusula 16ª. Auxílio Passagem Quinzenal. Item 1. Os trabalhadores que residam no interior de Pernambuco, a uma distância de até 300 km dos seus locais de trabalho, e que por ocupar os alojamentos não recebam vale-transportes, receberão de seu empregador, sem desconto em sua remuneração, quinzenalmente, o valor correspondente a uma passagem de ida e volta ao local em que moram. Item 2. Na hipótese do empregado, nas condições acima previstas, residir em local que diste além dos 300 km, será reembolsado do valor equivalente ao da passagem de local até aquele limite, mediante a entrega ao empregador da passagem por ele utilizada, através de ônibus ou, inexistindo este, com ou Toyota. Item 3. Os trabalhadores que residam em outro estado serão reembolsados nos moldes previstos no item anterior, no valor equivalente a de uma passagem de local até 150 km. Item 4. O benefício previsto nesta cláusula terá natureza de ajuda de custo não sendo, portanto, considerado salário de contribuição previdenciário. Cláusula 17 Educação básica do trabalhador. Item 1. Os sindicatos, ora conveniente, se comprometem a conjugar esforços no sentido de obter convênios junto às autoridades públicas, municipais, estaduais ou federais, ou privadas, SESI, SENAI e outros, visando a implantar nos canteiros de obras cursos de alfabetização profissionalizante do ramo da construção civil e educação básica dos trabalhadores, comprometendo-se especificamente no sindicato patronal a conseguir locais adequados, principalmente iluminação e ventilação, para a implementação dos referidos programas. Item 2. Nos canteiros, onde funcionam turmas de alfabetização, as empresas se comprometem a garantir, antes do início das aulas, o lanche previsto no termo de cooperação assinado entre o SESI e as empresas, vinculado ao Programa de Alfabetização de Trabalhadores da Construção Civil. Item 3. Os trabalhadores que estejam participando do curso de alfabetização e educação básica não serão transferidos para outros canteiros de obra no período de seis meses após o início do curso, salvo se no outro canteiro houver sala de aula ou nos casos de término de obra a fim de prevenir a evasão escolar. Item 4. Será concedido aos empregados que se submetam a cursos profissionalizantes no SENAI, escolas técnicas e outras entidades reconhecidas oficialmente e que estejam lotados em canteiros de obras, excluídos de nível superior, um prêmio estímulo à profissionalização de R$ 60,17, equivalente a 5% do piso do profissional a ser pago em rúbrica própria item 5 as partes convenientes conjuntamente farão gestões junto ao senai e outras entidades que atuam na área de ensino e aperfeiçoamento profissionais visando ao planejamento de um programa de qualificação profissional nos canteiros de obra destinados aos trabalhadores não qualificados ou semi qualificados item 6. seis os empregados após a qualificação Assim entendida a aptidão técnica para o exercício de todas as funções básicas inerentes ao profissional, serão qualificados formalmente pela empresa, inclusive para fins salariais. Auxílio-doença-invalidez, cláusula 18 oitava, ajuda à família do trabalhador. Item 1. Um. As empresas se obrigam a pagar, durante oito meses, dois salários contratuais ao trabalhador que, em razão de acidente de trabalho, inclusive de trajeto, se torne permanentemente inválido e, em caso de morte por acidente de trabalho, igual contia, por igual prazo, aos seus herdeiros legais. Item 2. As empresas se obrigam a pagar quatro salários contratuais aos herdeiros legais do empregado em caso de morte natural ou por acidente que não seja de trabalho. Item 3. Ficam dispensadas das obrigações previstas nos itens 1 um e 2 acima, as empresas que optarem pela adoção de um plano de seguro em grupo para este fim. Item 4. O sindicato patronal se compromete a recomendar às empresas do setor a contratarem seguro de vida em favor dos trabalhadores, orientando-os a respeito. Item 5. Os valores previstos nesta cláusula não têm natureza salarial sequer de salário de contribuição previdenciária. Auxílio creche. Cláusula 19ª auxílio creche pré escola e filho deficiente E tem 1 a empresa que empregar mulheres com mais de 16 anos de idade se obriga a custear 50% das despesas que elas tiverem com as mensalidades das creches e pré-escolas usadas pelos seus filhos com até 8 anos de idade desde que apresentem os respectivos comprovantes limitada porém essa participação da empresa a 10% do piso salarial do profissional estendendo-se tal benefício aos empregados viúvos enquanto permanecerem em tal estado. Item 2. Fica garantido o mesmo direito do subitem anterior aos empregados ou empregadas que tenham um filho deficiente em creche ou pré-escola com idade até 12 anos. Item 3. A verba instituída nesta cláusula não tem natureza salarial sequer para fins de salário de contribuição previdenciária. Outros auxílios. Cláusula vigésima. Equipamento de trabalho. Item 1. As empresas se obrigam a fornecer gratuitamente aos seus empregados os equipamentos, instrumentos e ferramentas de trabalho a serem utilizados em seus canteiros de obra. Item 2. Poderão ajustar as partes que os empregados que assim preferirem ficarão responsabilizados pela aquisição, reposição, conservação e manutenção de suas ferramentas, equipamentos de trabalho, Hipótese em que fica de logo convencionado que os empregadores repassarão para os referidos empregados valores mensais para os citados fins sem natureza salarial, os quais as partes estimam em R$ 29,63 a partir de novembro de 2014. Item 3. A partir de novembro de 2015, as partes estimarão o novo valor do custo médio mensal para a aquisição reposição periódica conservação e manutenção dos equipamentos mencionados no item anterior contrato de trabalho admissão demissão modalidades normas para admissão contratação cláusula 21 primeira contrato de experiência item 1 todo empregado que for readmitido até 12 meses após a rescisão contratual ficará desobrigado de firmar contrato de experiência Salvo quando for readmitido em outra função. Item 2. Com relação aos empregados admitidos como serventes, o prazo de experiência máximo será o de 60 dias, salvo aqueles beneficiados pela hipótese do subitem anterior desobrigados do contrato de experiência. Item 3. O contrato de experiência somente deverá ser adotado para os fins legalmente previstos não podendo ser utilizado como estratégia de rodízio de mão de obra sob pena de configuração de fraude nos termos do artigo 9 da CLT. Cláusula 22 Cotas de emprego. As empresas de outros estados da federação que vierem exercer sua atividade econômica nesse estado de Pernambuco se comprometem a ocupar 70% das vagas de seu quadro funcional com mão de obra local, como forma de mitigar o desemprego nesse estado. Desligamento, demissão. Cláusula 23ª. Dispensa de aviso prévio. Item 1. A dispensa será sempre comunicada ao empregado por escrito, que assinará a respectiva cópia como sinal de recebimento. Item 2. Ao dispensar o empregado, a empresa mencionará no documento de comunicação de rescisão que se trata de prévio aviso, CLT, artigo 487, caput ou de afastamento imediato CLT artigo 487 parágrafo 1 item 3 o empregado ficará dispensado do cumprimento do aviso prévio quando despedido sem justa causa no momento em que comprovar a obtenção de nova colocação desonerando o empregador do pagamento dos dias restantes não trabalhados cláusula 24 rescisão contratual multa item 1 a homologação das rescisões contratuais Procedidas no sindicato profissional, será feita mediante a exibição do extrato ou declaração bancária relativos ao saldo da conta pertinente ao FGTS, salvo motivo de força maior comprovada. Item 2. As empresas efetuarão o pagamento das verbas rescisórias nos prazos e condições previstos nas alíneas A e B do parágrafo 6 do artigo 477 da CLT, conforme redação dada pela lei nº 7855 de 24 de 10 de 89 sob pena de pagar ao empregado a multa prevista no parágrafo 8º do mesmo artigo 477 somente sendo aplicável nas hipóteses de verbas incontroversas o dia do pagamento na empresa ou na SRTPE ou ainda no sindicato profissional será comunicado ao empregado expressamente e para essa finalidade deverá o empregado manter contato com a empresa nos cinco dias subsequentes ao do seu afastamento item 2.1 nas eventuais diferenças salariais desde que não habitualmente praticadas identificadas no ato da homologação do empregado no sindicato profissional a empresa terá o prazo de 48 horas para regularizar tais pendências sob pena de pagamento da multa do artigo 477 da CLT. Item 2.2. O empregador procurará ser representado por preposto devidamente credenciado com poderes e conhecimento relativos à homologação. Item 2.3. As empresas não efetuarão desconto de imposto de renda sobre férias indenizadas conforme portaria do DOU do Ministério da Fazenda, de 6 de janeiro de 2009, Solução de Divergência número 1, bar 2009, enquanto a referida solução de divergência estiver em vigor. Item 2.4. O empregador deverá efetuar o desconto da Previdência e respectivo recolhimento à Previdência Social sobre todos os dias de aviso pré -videnizado. Item 3. Havendo recusa por parte do empregado em receber as parcelas oferecidas, a empresa poderá livrar-se da sanção acima estipulada desde que comunique o fato ao sindicato da categoria profissional no mesmo prazo reservado para o pagamento, juntando à comunicação o instrumento da rescisão contratual com o qual não concordou o empregado. Item 4. A multa convencional acima a pactuada deixará de incidir a partir do ingresso da reclamação trabalhista do empregado ou a partir de 90 dias da rescisão, se até este prazo não houver o ajuizamento hipótese em que se sujeitará empresa a empresa à multa que vinha a ser definida na sentença transitada em julgado. Item 5. As disposições desta cláusula não se aplicam às hipóteses de abandono de emprego, bem como nos casos de trabalhadores de empreiteiras que optarem por reclamar contra o dono da obra, invocando a responsabilidade solidária, ficando o referido dono da obra isento da multa, se não estiverem mora, mesmo que venha a ser responsabilizado pelas verbas rescisórias, ficando o trabalhador com a faculdade de cobrar a multa diretamente da empreiteira, a menos que haja ocorrido manifestamente com a mora. Item 6. Documentos exigidos para homologação. Item 6.1. O termo de rescisão do contrato de trabalho em três vias, empregado, empregador e sindicato, e o termo de homologação em quatro vias. Conforme previsto no anexo 8 da portaria número 1057 de 6 de 7 de 2012 do Senhor Ministro do Trabalho e Emprego, deverão ser acompanhados da 6.2. Apresentação da CTPS devidamente atualizada, artigo 29 CLT, instrução normativa número 15/10 MTE. 6.3. Carta de aviso prévio Trabalhado ou indenizado ou carta de pedido de demissão do trabalhador. Item 6.4. Demonstrativo de médias, horas extras, adicional noturno, adicionais de insalubridade ou periculosidade, repouso semanal remunerado, etc. Quando houver. Item 6.5. Formulário de comunicação do seguro-desemprego devidamente preenchido, carimbado e assinado, quando cabível. Item 6.6. Atestado de Saúde Ocupacional Demissional, original com cópia para o sindicato e segunda para o trabalhador, observando o disposto no item 7.4.3.5 da NR7. Item 6.7. Apresentação da guia de imposto sindical com relação de contribuintes, se não tiver sido enviada antes ao sindicato. Item 6.8. PPP. Perfil. Proficiográfico Previdenciário. A confecção deste documento deve ser feita pelo médico do trabalho ou engenheiro de segurança, quando devido, conforme previsão da cláusula 25 seguinte. FGTS, Item 6.9. Extrato de contas vinculadas fins recisório, atualizado no mês. Item 6.10. Comprovante de pagamento dos 40%. Do FGTS quando cabível. Item 6.11. Chave de identificação de liberação. Item 6.12. Demonstrativo de FGTS e recolhimentos rescisórios. Item 7. Os pagamentos dos haveres rescisórios devem ser efetivados em dinheiro, cheque administrativo ou depósito bancário. Ordem de pagamento. Quando efetuados, mediante cheque nominal, deverão ser feitos até as 14 horas, se no último dia do prazo, a fim de propiciar o saque no mesmo dia. Cláusula 25 Perfil Proficiográfico previdenciário. As empresas se obrigam a conceder o PPP, perfil Proficiográfico previdenciário, por ocasião das rescisões, aos empregados sujeitos aos agentes nocivos, conforme previsto no artigo 148 da Instrução Normativa número 99, INSS, DC, de 5 de 12 de 2003. Mão de obra temporária, terceirização. Cláusula 26ª. Contrato com empreiteiras, subempreiteiras. As empresas representadas pelo Sindicato Patronal Conveniente, que terceirizem serviços, diligenciarão quanto ao cumprimento pelas empresas contratadas, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e infortunísticas, inserindo tais obrigações no contrato que celebrarem com as mesmas e exigindo cópia dos comprovantes de tais obrigações em todo o período da obra sob a pena de se tornarem solidariamente responsáveis pelas obrigações. Cláusula 27ª. Cooperativas. As empresas se comprometem a não contratar cooperativas de trabalho em atividades subordinadas, pessoais e contínuas, sob pena de configuração do vínculo empregatício com a contratante, excetuadas as que obedeçam aos princípios do cooperativismo e as normas estabelecidas na Lei 5.764-71, bem como as recomendações do Ministério Público do Trabalho da Sexta Região. Relações de trabalho condições de trabalho, normas de pessoal e estabilidades. Estabilidade, mãe. Cláusula 28ª. Salário da mulher, garantia empregada gestante. Item 1. A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção do sexo. Item 2. A empregada gestante será assegurada a garantia de emprego na forma do artigo 10, inciso 2, alínea B, do ato das disposições transitórias da constituição federal vigente item 3 as empresas envidarão esforços para incentivar a inclusão da mulher no canteiro de obras incentivando a capacitação qualificação da mão de obra feminina e priorizando sua contratação estabilidade acidentados portadores de doença profissional cláusula 29 garantia do empregado afastado Fica assegurada ao empregado, após o retorno de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho ou doença profissional, a garantia de emprego durante 12 meses, contados a partir da alta previdenciária, nos termos do artigo 118 da Lei nº 8213/91. Na hipótese de até o termo final da vigência da presente convenção coletiva, Vinha a ser revogado o artigo 118 da Lei 8.213-91. A empresa garantirá o emprego a seu empregado durante 120 dias contados da cessação da prestação previdenciária, desde que o período de afastamento por motivo de acidente do trabalho ou doença profissional seja igual ou superior a 60 dias. Estabilidade aposentadoria. Cláusula 30. Garantia do pré-aposentado Fica assegurada a garantia de emprego durante os 12 meses que antecedem a data em que o empregado adquire direito à aposentadoria voluntária Desde que trabalhe na empresa há pelo menos 7 anos, adquirido o direito, extingue-se a garantia Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho Cláusula 31 Descanso para a mamitação a empregada terá direito a ser liberada por dois períodos diários de meia hora para a amamentação do seu próprio filho nas condições e termos constantes do artigo 396 da CLT, ficando a critério médico a melhor oportunidade para os referidos descansos. Cláusula 32 Garantias gerais. As condições estabelecidas em acordos coletivos de trabalho firmados ou a serem firmados pelo sindicato profissional, em regulamentos da empresa e nas cláusulas do contrato individual de trabalho, quando mais favoráveis, bem como as já estabelecidas em lei e normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalhador, principalmente a NR18, ou legislação superveniente pertinente às relações de trabalho das categorias convenientes, prevalecerão sobre as estipuladas nesta Convenção Coletiva. Cláusula 33ª. Registro de ponto. Item 1. Os empregados ficam desobrigados de marcar ponto nos intervalos intra-jornada. artigo 71 Capote da CLT, conforme o parágrafo 2º do artigo 74 da CLT, com a redação dada pela lei número 7855 de 24 de 10 de 89 e pela portaria número 3082/84 do Ministério do Trabalho. Item 2. Os empregados registrarão a sua presença no trabalho em registros mecânicos ou não, anotando-se as horas de entrada e saída, devendo a empresa assinalar os intervalos para repouso referidos no item anterior. E, se for o caso, nestes documentos deverão ser anotadas as horas extras e deles constarão a identificação da empresa e do empregado. Tais documentos ficarão durante o horário de trabalho, inclusive em jornadas extras em lugar visível e de fácil acesso cláusula 34 quarta comprovante de pagamentos as empresas fornecerão aos seus empregados comprovantes de pagamentos de salários em papel contendo a sua identificação timbrado carimbado etc indicando discriminadamente a natureza e os valores das diferentes importâncias pagas tais como horas normais dsr tarefas horas extras adicionais noturnos, produção, etc., quando ocorrer dos descontos efetuados e dos montantes das contribuições recolhidas para a FGTS e para a INSS. Cláusula 35 Porte de arma no local de trabalho. Fica vedado o porte de arma no local de trabalho por encarregados, empregador e prepostos do empregador, bem como pelos empregados e dirigentes sindicais, salvo pelos que estejam legalmente autorizados e no exercício da função de vigilância. Cláusula 36ª. Obras de condomínio. Os condomínios de obras constituídos como pessoas jurídicas ficam obrigados à entrega da raiz, propiciando a seus empregados os benefícios do PIS. Quaisquer erros não sanáveis por parte da empresa que resulte o não pagamento do PIS ao empregado, a empresa é obrigada a efetuar o pagamento do mesmo. Outras normas de pessoal. Cláusula 37ª. Documentação de empregados. A empresa se obriga a fornecer aos empregados os comprovantes de recebimentos de quaisquer documentos que, por este, lhes sejam entregues, bem assim a devolver os aludidos documentos no prazo de 48 horas mediante recibo firmado pelo empregado, exceto aqueles que, de acordo com a legislação, devam permanecer com o empregador. Cláusula 38ª. Extrato do FGTS. As empresas se comprometem a informar mensalmente mediante a inserção, nos recibos de pagamentos, os valores correspondentes ao FGTS dos trabalhadores, bem como a repassar para os mesmos as informações ou extratos enviados pela Caixa Econômica Federal. Jornada de trabalho. Duração, distribuição, controle e faltas. Duração e horário. Cláusula 39ª. Jornada de vigilantes. Os vigias, beneficiários desta convenção, poderão cumprir sistema de trabalho de 12 por 36, 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, remunerando-se como extras com o percentual previsto nesse instrumento as horas que excederem as 44 horas semanais. Compensação de jornada. Cláusula 40. Jornada de trabalho. Item 1. As empresas dispensarão seus empregados do trabalho nos dias de sábado, aumentando a jornada de trabalho de segunda a sexta no mesmo número de horas dispensadas no sábado, respeitada a duração de 44 horas semanais. Item 2. As horas prorrogadas nos limites necessários para atender à compensação referida no subitem anterior não serão consideradas extraordinárias, de sorte que não sofrerão os acréscimos previstos na lei e na cláusula 11ª deste instrumento. Item 3. Quando eventualmente por exigências técnicas, houver trabalho aos sábados, as horas trabalhadas em tais dias serão remuneradas na forma prevista no item 3 da cláusula 11 desta Convenção Coletiva de Trabalho, devendo haver a comunicação prévia aos trabalhadores. Item 4. Com base nas disposições contidas no parágrafo 2 do artigo 59 da CLT, as partes ajustam a compensação nos feriados que venham a ocorrer durante o prazo de vigência desta norma coletiva. De forma que, recaindo um feriado em um dia de sábado, as jornadas de segunda a sexta-feira acrescida das horas de compensação não serão alteradas, nem resultarão em horas extras. Em contrapartida, recaindo um feriado no curso da semana, as horas ou minutos de compensação do aludido dia não poderão ser objeto de acréscimo em outro ou outros dias. Cláusula 41ª. Compensação da véspera de Natal e dias imprensados mediante acordo individual e por escrito poderão empregados e empregadores ajustar a supressão da prestação do trabalho na véspera do natal e dias imprensados com a consequente compensação com horas excedentes em dias úteis e ou sábados jornadas especiais mulheres menores estudantes cláusula 42 empregado estudante item 1 o empregado estudante de qualquer grau inclusive matriculado em curso profissionalizante será liberado de seu trabalho nos canteiros de obra às 17 horas enquanto que com relação aos empregados estudantes lotados nos escritórios não lhe serão exigidos serviços em horas extraordinárias e tem dois as empresas concederão nos dias de provas inclusive vestibulares abono remunerado de faltas a seus empregados estudantes que, comprovadamente, frequentarem as escolas oficiais ou reconhecidas, bem assim cursos profissionalizantes oficiais, ou concorrerem a exames vestibulares, desde que o empregado entregue, bimensalmente ao empregador, o cronograma de provas fornecido pela escola, à exceção das hipóteses de exames vestibulares, quando tal exigência à entrega do cronograma não se aplica. Férias e licenças Duração da concessão de férias Cláusula 44 Comunicação de férias. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado com antecedência de no mínimo 30 dias, cabendo a este assinar a respectiva notificação. O início das férias não poderá coincidir com domingos e feriados ou dias compensados. Licença remunerada. Cláusula 44 Ausência para recebimento do PIS. As empresas que não possuem convênio com a Caixa Econômica Federal, no sentido de realizar os pagamentos das cotas do PIS diretamente aos seus empregados, não poderão proceder desconto de salário e dos demais direitos trabalhistas, quando, para o recebimento da referida parcela, o empregado se ausentar durante o expediente normal de trabalho. Cláusula 45ª. Descanso remunerado na véspera do ano novo os empregados ficam dispensados do trabalho sem prejuízo da remuneração, inclusive do repouso semanal remunerado, na véspera do ano novo. Considera-se ponto facultativo para os empregados beneficiários deste acordo a segunda e a terça-feira do carnaval e, portanto, dispensados do trabalho sem prejuízo do salário. Cláusula 47 Tratamento de saúde do filho, falta abonada. As empregadas ou os empregados viúvos sem companheira poderão deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário e dos demais direitos trabalhistas, por até dois dias em cada mês, consecutivos ou não, para acompanhar filho menor de até 14 anos ou filho excepcional de qualquer idade, a médico ou hospital, mediante comprovação escrita firmada por facultativo e ou nosso cômio. Cláusula 48 Abono de faltas. Item 1. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário e demais direitos trabalhistas, até dois dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica, na forma do inciso 1 do artigo 473 da CLT. Com relação aos casos de casamento ou nascimento de filhos, será observada a legislação atinente à espécie. Item 2. A mesma vantagem terá direito o empregado, nas hipóteses de falecimento de sogro, a que viva sobre sua dependência econômica, sendo a falta abonada reduzida para um dia, caso não exista a dependência econômica referida. Cláusula 49. Dia do trabalhador da construção civil. Na terceira segunda-feira de cada mês de outubro, em homenagem à classe dos trabalhadores, será obrigatória a paralisação das obras e dos escritórios das empresas, com dispensa remunerada do trabalho. Nas empresas onde são desenvolvidas mais de uma atividade, somente farão jus à dispensa para a comemoração os empregados ocupados parcial ou totalmente na atividade da construção civil. Cláusula 50. Congressos. As empresas concederão licença remunerada aos seus empregados até o número de dois empregados por cada empresa quando estes participarem de congressos e conferências representando a entidade de classe por período nunca superior a 10 dias por ano mediante solicitação do sindicato às empresas com cópia para o sindicato da categoria econômica com antecedência mínima de 10 dias. Saúde e segurança do trabalhador. Condições de ambiente de trabalho. Cláusula 51ª. Higiene do trabalho, refeitórios e alojamentos. Item 1. As empresas manterão nos canteiros de obras, instalações sanitárias adequadas ao uso dos trabalhadores, conforme prescreve a NR18. Item 2. Os canteiros serão dotados de local condigno e resguardado para as refeições dos trabalhadores e local adequado para o seu preparo o refeitório deverá ser instalado em área apropriada para tal fim, não se comunicando diretamente com instalações sanitárias e locais insalubres ou perigosos, ficando terminantemente proibida, ainda que provisória ou eventualmente, a utilização do referido refeitório para depósito ou outras finalidades que não as estabelecidas nesta convenção. Compromete-se o Síndico com o PE, quanto ao assunto refeitório em canteiros de obra a expedir circular para as empresas orientando quanto aos parâmetros definidos na nr 18 quanto aos aspectos de segurança e higiene do trabalho item 3 obrigam-se ainda os empregadores a manter água potável filtrada e refrigerada e em adequadas condições higiênicas Através de bebedouros ou filtro de jato inclinado, refrigerador, freezer ou outro sistema que conserve a qualidade e a temperatura da água. Item 4. As empresas manterão nos canteiros de obras locais condignos para repouso noturno com alojamento de paredes de alvenaria, pré-moldados ou madeira pintada, piso cimentado e, caso utilize telhado de amianto, o pintará de branco prevenindo maior absorção do calor. E ainda a ventilação natural, iluminação, camas com colchões, mantendo o funcionário encarregado da limpeza dos dormitórios e detetizando o ambiente a cada seis meses, reduzindo-se a periodicidade da aludida detetização para três meses na hipótese de parede de madeira pintada. Item 4.1 na hipótese de canteiro de obras com prazo de duração inferior a trinta dias, o empregador garantirá local onde o empregado possa tomar suas refeições e/ou dormir condignamente, protegido de intempéries. Item 4.2. As empresas que não dispõem de alojamento ou que adotam política interna de não instalar o alojamento dentro do canteiro ficará responsável pelo aluguel das residências onde os seus empregados se alojarem com condições dignas respeitando o que determina a nr 18 ficando proibido alugar residências em favelas e bairros notoriamente violentos salvo se a obra estiver sendo feita nesses mesmos locais item 5 os canteiros devem possuir local adequado coberto ventilado e iluminado para troca de roupa ainda que os operários residam na obra sendo os vestiários dotados de armários individuais com fechaduras ou cadeados item 6 os empregados que residem em alojamento do empregador não poderão dele ser retirados em caso de doença não infecto contagiosa conforme código internacional de doenças item 7 os entes públicos municipais estaduais e federais que tomarem serviços de empresas representadas pelo sindicato patronal conveniente deverão considerar nas suas planilhas os custos necessários para o cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho, mormente, no tocante às obrigações constantes dessa cláusula. Equipamentos de segurança Cláusula 52 segunda. Equipamentos de segurança a risco de vida Item 1 As empresas fornecerão aos seus empregados todos os equipamentos necessários à sua segurança, como botas, capacetes, luvas, óculos, protetores auriculares e respiratórios, focinho de porco, cintos de segurança do tipo paraquedas através de dois mosquetões ou acoplado a um dispositivo de trava-queda, etc., relativos ao tipo de atividade a ser desempenhada, bem como se comprometem a respeitar integralmente todas as normas prevencionistas de acidente de trabalho na construção civil. Item 2. Os empregados, por sua vez se obrigam a usar regularmente aqueles equipamentos de acordo com o preceituado na legislação vigente, bem como a zelar por sua conservação, devendo para tanto o empregador ministrar o competente treinamento aos mesmos. O não uso dos EPIs por parte do empregado o sujeitará às penalidades previstas em lei. Item 3. Nas hipóteses de extravio ou dano dos equipamentos, os empregados indenizarão as empresas, quando comprovadamente esse extravio ou dano decorrer de sua culpa. Item 4. Os empregados deverão ser impedidos de trabalhar quando não se apresentarem ao serviço com os equipamentos concedidos, inclusive APIs, ou se apresentarem com estes em condições de higiene ou de uso inadequado. Na hipótese de furto, roubo ou extravio dos equipamentos, o um empregado comunicará de imediato ao empregador comprometendo-se este a manter à disposição dos trabalhadores formulários próprios para a referida comunicação item 5 extinto ou rescindido o contrato de trabalho deverá o um empregado devolver os equipamentos de trabalho inclusive EPIs de seu uso pertencentes à empresa e que continuarão de propriedade da empregadora item 6 não será considerada indisciplina ou falta do empregado nem motivo de punição ou justa causa a recusa de executar tarefa ou trabalho onde não estejam garantidas normas de segurança e higiene do trabalho, falta de equipamentos, de higiene, de segurança individual e ou coletiva, que impliquem perigo iminente à vida do trabalhador, o que se configura nos seguintes casos, falta de bandejas, falta de proteção em poço de elevador, existência de chave de faca para ligar equipamentos, falta de proteção de serra, Cabo de aço danificado e ou sem manutenção. Andaime sem fixação. Inexistência de tela de proteção de guincho. Balança sem proteção lateral e ou sem cabo auxiliar protetor. Balança com madeiramento podre, estragado. Guincho de material sem proteção e ou freio de emergência. Guincho de pessoal sem freios de emergência. Proteção de foguete quando instalado em balanço. Laje de edifício sem proteção lateral, guarda-corpo. Abertura em lajes superiores, sem proteção, com diâmetro superior a 30 centímetros. Fio descoberto. Guincho sem apoio inferior de borracha, pneu. Falta de cinto de segurança e atividades realizadas acima de 2 metros de altura do piso. Guincho de material carregando o pessoal. Contaminação pelo contato direto com elementos orgânicos infecto-contagiosos. Falta de treinamento de pessoal, conforme a NR18, e falta de treinamento específico para trabalho em altura, conforme a NR35. Item 7. As empresas se comprometem a implantar infraestrutura de apoio às condições de segurança, à higiene e medicina do trabalho na etapa inicial dos serviços da obra. Item 8. O elevador para transporte de pessoal, conforme previsto no item 18.14.23 da NR18, Deverá alcançar toda a extensão vertical da edificação e poderá ter paradas alternadas, pavimento sim e outro não, desde que atendidas simultaneamente as seguintes condições: A. Nos pavimentos onde não houver paradas do elevador, o acesso ao mesmo terá fechamento provisório resistente com altura mínima de 1,80m. B. Fica proibido o transporte de materiais no elevador de passageiros. C. A instalação do elevador será feita, independentemente do número de trabalhadores na obra, a partir da quarta laje, em prédios com oito ou mais pavimentos. D. A manutenção a que alude o item 18.14.1.2 da mesma aludida NR18 será obrigatoriamente feita mensalmente. E. Em todos os eixos dos elevadores de obra serão realizados anualmente os testes de líquido penetrante, partícula magnética e ultrassom. Item 9. Em todas as obras que se iniciarem a partir de 4 de fevereiro de 2004, é obrigatória a instalação do dispositivo diferencial residual DR em seu quadro principal e ou nos quadros terminais de distribuição de energia elétrica. Letra A. A instalação do DR não elimina a obrigatoriedade da instalação do aterramento elétrico. Letra B. Todos os equipamentos elétricos deverão estar protegidos pelo dispositivo diferencial residual DR. Cláusula 53ª. Plataformas de proteção, bandejas. Item 1. Fica obrigada à empresa a, em todo o perímetro de construção de edifícios com mais de 4 pavimentos ou altura equivalente, a instalação de uma plataforma de proteção especial em balanço, bandeja, na altura da primeira laje, que esteja no mínimo um pé direito acima do nível do terreno. A contagem dessas lajes será considerada a partir do nível do terreno. A plataforma de proteção especial deve ter no mínimo 2,50 m de balanço e um complemento de 80 cm de extensão com inclinação de 45 graus aproximadamente a partir de suas bordas. A plataforma deve ser instalada logo após a concretagem da laje imediatamente superior e retirada somente após o término do revestimento externo acima dessa plataforma. Devem ser instaladas outras plataformas de proteção especial em balanço, de três em três lajes, a partir da quinta inclusive. Essas plataformas adicionais, a partir da quinta laje, devem ter, no mínimo, um metro e centímetros de balanço e um complemento de 80 centímetros de extensão com inclinação de 45 graus aproximadamente a partir de suas bordas cada uma dessas plataformas deve ser instalada logo após a concretagem da laje superior e retirada somente quando a vedação da periferia até a plataforma imediatamente superior estiver concluída item 2 todo prédio com cinco ou mais andares Ficará obrigado a adotar guinchos de estrutura metálica de bom estado de conservação, sendo terminantemente proibido o uso de estruturas de madeira. Item 3 Os guinchos e os elevadores de segurança só podem ser operados por pessoas habilitadas. Outro sim, é proibido o transporte de pessoas em elevadores de materiais. Item 4 Obrigam-se ainda as empresas a proceder ao assoalhamento dos poços de elevadores a cada três pavimentos com madeira resistente ao peso do corpo humano, desde que o poço não esteja sendo utilizado para o transporte na obra. Item 5. Quando a proteção contra quedas for constituída por parapeito definitivo, deverá atender aos seguintes requisitos. Letra A. Projeto arquitetônico devidamente aprovado pelo órgão competente. Letra B. Atendimento à respectiva norma brasileira, NBR, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Letra C. Altura compreendida entre 90 cm e 1,10 m fechado. Item 6. As empresas, a fim de tornar mais eficaz, padronizar, racionalizar e agilizar, a instalação do sistema protetor de periferias nas lajes de edifícios a serem concretadas, obedecerão os procedimentos previstos nesse item, a Saber. 6.1. Materiais construtivos: varões com aço maciço, com bitola mínima de 5 por 8 polegadas, tubo circular ou retangular, tipo metalon, com bitola mínima de 3 quartos de polegadas, tubos galvanizados ou não, de mesmo peso. Com bitola mínima de 1/5 de polegada, chapa de ferro ou madeira com largura mínima de 20 cm e cantoneiras de ferro com bitola mínima 3/4 de polegadas, correspondentes à moldura do rodapé, barra de aço 3/4 por 1/8 e varão de 3 por 8 polegadas a 5/8 para encaixes e ligações entre painéis, tela de nylon ou aço malha até 8. 6.2. Elementos constitutivos. O sistema de proteção coletiva contra riscos de queda de pessoas, materiais e ferramentas na periferia de lajes, consta de painéis modulados com até 1,50m por 1,20m, mais prolongamentos, pernas, para fixação em linha, nas formas, escoramentos, compostos conforme indicação a seguir. Letra A. Travessão superior e laterais em forma de U invertido, com o desenvolvimento medindo 4,50 m, preferencialmente contínuo, isto é, sem emendas nos cantos superiores. Letra B. Travessão intermediário de mesmo material a 70 cm da base. Letra C. Rodapé na base do painel em madeira ou chapa de aço com altura de 20 cm. Letra D. Elementos de ligação em forma de encaixe de painel com painel nas partes superior e inferior das laterais dos painéis. Letra E. Elementos de fixação, pernas com 30 cm, prolongamento das laterais do painel para encaixe na peça de fixação. Letra F. Tela de nylon ou aço malha até meio de polegada nos retângulos acima do rodapé. Letra G. Recomenda-se pintura do conjunto de aço com zarcão em duas demãos pelo menos, na cor laranja. Letra H. Recomenda-se reforço com chapa triangular nos vértices superiores quando a ligação solda for no topo. Item 6.3. Sistema de fixação. Os prolongamentos, pernas das laterais dos painéis ou suportes verticais serão seguramente fixados através de encaixe em peças constituídas com material resistente, preso às formas ou escoramentos, de modo a atender ao fim a que se destina. Cláusula 54 Manutenção de equipamentos. Item 1. Os empregadores realizarão inspeções mensais nos elevadores de transportes de materiais, pessoas, elevadores mistos, gruas e andaimes. Através de engenheiros habilitados registrando nos livros próprios as medidas preventivas adotadas. Quando forem necessárias alterações de projeto desses equipamentos, elas serão realizadas por empresas ou técnicos habilitados que devem fazer a anotação de responsabilidade técnica a ART específica. Item 2. As empresas promoverão os pedidos de ligação solicitação de fornecimento de energia elétrica em canteiros de obra mediante a apresentação do projeto de instalações elétricas correspondente, de acordo com as normas vigentes da Concessionária de Energia Elétrica do Estado, bem como da respectiva anotação de responsabilidade técnica, RT, consoante procedimentos operacionais a serem definidos. Cláusula 55 Uniforme de trabalho. Item 1. As empresas fornecerão gratuitamente aos seus empregados na admissão e a cada oito meses, dois uniformes de trabalho compostos de uma camisa de brim e uma bermuda ou calça comprida, conforme a opção do trabalhador. Item 2. O fornecimento de calça comprida será obrigatório quando o seu uso decorrer de exigência de norma de segurança e saúde do trabalhador. Item 3. Constituirá indisciplina por parte do empregado o não uso ou o mau uso do fardamento fornecido salvo hipótese de força maior item 4 nas hipóteses de imprestabilidade do uniforme em razão dos serviços em prazo inferior ao previsto no item 1 desta cláusula as empresas substituirão o mesmo antecipadamente mediante a devolução do anterior item 5 nos serviços nos quais os empregados ficam expostos ao sol a céu aberto Recomenda-se a adoção de uniforme de cor clara. Outro sim, as partes acordantes se comprometem a discutir a utilização de camisas de mangas longas nos serviços de fachada. Ajustam ainda que para os empregados que se expõem permanentemente a raios solares em suas atividades e de conformidade com o laudo médico, o que deverá constar do PCMSO da empresa, deverá ser disponibilizado filtro solar como medida de proteção à saúde do trabalhador que poderá ser utilizada a cada duas horas ou de acordo com recomendação médica item 6 os membros da cipa não poderão ser impedidos do exercício de suas funções previstas na nr 5 igualmente com relação aos membros da cipa haverá identificação específica podendo ser através da diferenciação da cor do uniforme de crachá de botão, do capacete ou de outro símbolo que o diferencie dos demais. Aceitação de atestados médicos. Cláusula 56. Atestado médico e ou odontológico. Item 1. Os atestados médicos e odontológicos do sindicato profissional serão documentos comprobatórios para justificar as ausências ao trabalho do empregado por moléstia e garantir o pagamento do dia de falta e do repouso remunerado respeitadas as disposições legais sobre a matéria item 2 nas hipóteses em que o trabalhador compareça ao sindicato profissional e por razão justificada não possa ser atendido pelo médico e ou dentista a declaração assinada por um diretor do referido órgão de classe será aceita pela empresa desde que retorne ao trabalho no mesmo dia e labore por um turno item 3 ajustam ainda as partes que as declarações ou atestados expedidos pelo médico do sindicato profissional será aceito como comprobatórios para fins de justificação de ausência do empregado que se submeter ao exame de próstata no dia da campanha de prevenção ao câncer de próstata previsto no item 5 da cláusula 59 deste instrumento item 4 o pagamento relativo aos dias de falta por doença será efetuado obrigatoriamente por ocasião do primeiro pagamento salarial que sucedeu ao acontecido. Item 5. As empresas se comprometem a não registrar essas faltas por doenças na CTPS do empregado. Primeiros socorros. Cláusula 57 Primeiros socorros médicos. Item 1. Um, as empresas se obrigam a manter nos locais de trabalho um kit de primeiros socorros contendo, pelo menos, os itens constantes do PCMSO. Item 2. Nas empresas que utilizarem mão de obra feminina, nos escritórios ou canteiro de obras, as enfermarias e caixas de primeiros socorros deverão conter absolvente higiênico, que, em caso de necessidade, será fornecida à funcionária. Cláusula 58ª. Empregado acidentado. Item 1. O transporte do empregado acidentado no trabalho será de inteira responsabilidade da empresa que providenciará veículo próprio ou alugado na ocasião do evento, em condições adequadas para levar o empregado até o local onde será atendido devidamente. Item 2. Em caso de acidente que requeira a hospitalização, o empregador comunicará o fato imediatamente à família do empregado acidentado, encarregando-se ainda de conduzir o parente do mesmo até o local onde este se encontrar internado, desde que o parente resida, no mesmo município onde o acidentado, ou nos municípios limítrofes a este, e em se tratando do Recife, nos municípios que integram a respectiva região metropolitana, diligenciando, ainda, no sentido do trabalhador não ficar desassistido, nos hospitais públicos, até a chegada de familiares. Caso não seja possível o atendimento do empregado na rede hospitalar pública ou credenciada, o mesmo será conduzido à clínica particular especializada, às espessas do empregador. Item 3. Caso o um empregado acidentado não fique hospitalizado, o um empregador fornecer-lhe-á a condução até a sua residência, quando localizada no município em que se situar a obra onde ele trabalha, ou nos municípios limítrofes a este, e em se tratando de Jaboatão dos Guararapes, nos municípios que integram a respectiva região metropolitana. Item 4. Os acidentes graves, assim entendidos, os que implicarem em afastamento por período superior a 15 dias, deverão ser comunicados pela empresa, à Comissão Paritária de Segurança do Trabalho e Saúde do Trabalhador, nas pessoas dos representantes dos trabalhadores e dos empregadores, nominados na cláusula 72 desta Convenção, mediante o encaminhamento de cópia da Comunicação de Acidente de Trabalho, CATE, no mesmo prazo determinado para a entrega na STR. A falta da comunicação no prazo e formas previstas por parte da empresa onde ocorreu o um acidente grave implicará em inadimplência a norma coletiva para os fins de direito. Item 4.1. Na ocorrência de acidente de trabalho, conforme previsto no artigo 19 da Lei 8213 91 a empresa terá que comunicar o acidente à Previdência Social através da competente CAT até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, sobre pena de se obrigar a continuar a pagar os salários do empregado até que cumpra tal exigência legal, independentemente da continuidade da prestação de serviços pelo empregado. Item 5. assegura se ao empregado acidentado do trabalho ao qual seja deferido benefício previdenciário um adiantamento de um salário mensal limitado a um único mês na hipótese do INSS não pagar o referido benefício no prazo de 30 dias outras normas de prevenção de acidentes e doenças profissionais cláusula 59 acidente de trabalho as empresas que negligenciarem quanto ao cumprimento da comunicação dos acidentes do trabalho configurados ficarão sujeitos às multas e ressarcimentos previstos no artigo 22 da Lei nº 8.213, 91, salvo-se o órgão previdenciário proceder em tempo hábil ao devido ressarcimento. Outras normas de proteção ao acidentado ou doente. Cláusula sexagésima. Acidente no trajeto residência-trabalho-residência. Residência. Item 1. As empresas considerarão como acidente de trabalho para os fins legais os acidentes no trajeto residência-trabalho-residência, que ocorrerem com seus empregados. Item 2. As empresas se comprometem a pagar quatro salários contratuais aos herdeiros legais do empregado em caso de acidente de trajeto que resulte em morte do empregado, ficando dispensadas de tal encargo as empresas que adotarem plano de seguro em grupo que contemplem tais acidentes de trajeto. Item 3. Na hipótese de acidente de trajeto que implica afastamento do empregado do trabalho. Por período igual ou superior a 60 dias, o um empregador pagará ao mesmo o valor equivalente a uma remuneração mensal do mesmo sem que tal verba tenha natureza salarial, sequer para fins de salário de contribuição previdenciária. Relações sindicais Sindicalização Campanhas e contratação de sindicalizados Cláusula 61 Dias de sindicalização as empresas facilitarão o trabalho das entidades sindicais obreiras na obtenção de novos associados, franqueando para este fim aos seus dirigentes a entrada nos seus canteiros de obras, uma vez por semestre, por ocasião dos intervalos intraturno, bastando para isso que o sindicato pré-avise a empresa com três dias úteis de antecedência. Acesso do sindicato ao local de trabalho Cláusula 62ª Acesso do dirigente sindical aos locais de trabalho. Item 1. Será garantido acesso de diretores do sindicato profissional às dependências das empresas nos horários destinados a repouso e alimentação, o qual, desde já, fica pactuado entre as 11 e as 13 horas, sem prévio aviso obrigatório, enquanto que, nos horários de expediente, sempre que se fizer necessário, mediante prévio aviso formal ao empregador no dia anterior ao acesso para tratar de assuntos de interesse da categoria, os quais serão acompanhados pelo empregador ou preposto deste, limitada a visita a quatro vezes por mês. Item 2. Nas hipóteses de acidente de trabalho ou de grave e iminente risco à vida ou à segurança do trabalhador, fica dispensado o prévio aviso a que se alude o item 1, supra. Item 3. As empresas se comprometem ainda a permitir que o sindicato profissional Afixe em seus quadros de aviso material de divulgação dos benefícios previstos nas cláusulas 19 20 e 21 primeira desse instrumento normativo. Representante sindical. Cláusula 63ª. Informações dos dirigentes e representantes dos sindicatos convenientes. Os sindicatos convenientes se comprometem a informar um ao outro até 30 dias após a realização de eleição, os nomes dos eleitos nas respectivas empresas, tanto para cargos de direção como de representação sindical, delegados sindicais e ou comissões de negociações. Liberação de empregados para atividades sindicais. Cláusula 64a. Ausência do dirigente sindical. Ausência ao trabalho do dirigente sindical para desempenho das funções que lhe são próprias. Deverá ser comunicada ao empregador com antecedência mínima de 24 horas, através de correspondência enviada pelo Sindicato dos Trabalhadores, onde este deverá expor os motivos da ausência do dirigente. Aceita a solicitação, considerar-se-á o um empregado em licença nos termos do parágrafo 2 do artigo 543 da CLT, que poderá vir a ser remunerada desde que acordado com seu empregador. Acesso a informações da empresa. Cláusula 65ª. Cópia da relação de empregados. Faculta-se ao sindicato profissional o acompanhamento estatístico dos empregados admitidos e demitidos pelas empresas, mediante o sistema informatizado do CAGED, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Cláusula 66ª. Eleição da CIPA. As empresas comunicarão à entidade sindical profissional a realização das eleições da CIPA com antecedência de 30 dias cientificando-a ainda dos resultados do pleito. Contribuições sindicais Cláusula 67. Mensalidades sindicais Item 1 Mediante autorização expressa feita pelo empregado ao sindicato profissional que comunicará às empresas ou ainda através de assembleias nos locais de trabalho e ou na sede sindical ficam as mesmas obrigadas a descontar na folha de pagamento salarial as contribuições previstas nessa cláusula fixadas na forma do inciso 4 do artigo 8 da Constituição Federal vigente. Item 2. Comprometem-se as empresas, em caso de demissão ou transferência do empregado para outro Estado, a dar ciência ao sindicato profissional para controle do desconto desta contribuição assistencial bem como a encaminhar mensalmente a relação dos empregados contribuintes com os valores descontados. Item 3. Nas ocasiões em que os empregados nos condomínios de obras forem transferidos para outro condomínio, a empresa continuará efetuando o desconto da contribuição assistencial, encaminhando ao Sindicato Obreiro o nome do novo canteiro de obra e endereço. Item 4. A correspondência para o referido desconto será encaminhada pelo Sindicato Obreiro às empresas através de e-mail, fax ou protocolo. Item 5. As empresas descontarão, a título de contribuição assistencial, 2% dos atuais trabalhadores da categoria profissional ou dos que forem admitidos posteriormente que autorizarem, observando o disposto no item 1 supra, a partir do mês de novembro de 2014 até o mês de outubro de 2015, Limitada esta contribuição ao valor do desconto percentual aplicado ao maior piso profissional da categoria, o que será recolhido até o dia 5 de cada mês. Item 6. As empresas deverão efetuar os recolhimentos em nome do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e do Mobiliário de Ipojuca e Litoral Sul, CNPJ número 69902 559 1000 contra 03 exclusivamente na conta-corrente número 3016-8, operação 003 da Agência 1580 da Caixa Econômica Federal, de titularidade do mesmo órgão ou por meio do boleto bancário emitido pelo Sindicato Obreiro até o dia 5 de cada mês. Após esse prazo, incidirá sobre os valores a serem recolhidos, correção monetária, juros de 12% ao ano e, após 10 dias do mês subsequente, incidirá multa de 10% ao mês sobre o montante retido. Item 7. Fica assegurado aos membros da categoria profissional o prazo de 10 dias após a transmissão deste documento ao MTE para exercer o direito de oposição ao desconto de que fala o item 5 supra, que será feito na sede do sindicato de forma pessoal, individual e por escrito, no horário das 8 às dezoito horas sendo assegurado ao trabalhador o livre exercício de tal direito inadmitindo-se qualquer ato que implique em coação ou cerceamento de seu exercício item 8 os membros da categoria que trabalham fora da região metropolitana do recife exercerão o direito de oposição perante a empresa no mesmo período item 9 as empresas que atrasarem os descontos previstos nesta cláusula por período superior a 60 dias, assumirão perante o sindicato profissional os valores referentes aos meses atrasados acrescidos dos encargos legais, vedado o desconto dos mesmos dos empregados. Item 10. Toda e qualquer reclamação judicial relacionada ao desconto referido será de inteira e exclusiva responsabilidade do sindicato dos trabalhadores, desde que o desconto tenha sido repassado pela empresa ao sindicato profissional procedimentos em relação a greves e grevistas cláusula 68 oitava greve serviços essenciais em caso de eclosão de greve no setor os serviços essenciais a serem preservados serão definidos por uma comissão paritária formada por membros indicados pelos sindicatos convenentes, sendo as decisões adotadas exclusivamente por consenso em documento assinado pelas partes parágrafo único Fica ajustado que o dia de paralisação decorrente da greve ocorrida no dia 10 de 11 de 2014 não será descontado pelas empresas, sendo o mesmo abonado para todos os fins. Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa. Cláusula 69. Pessoas com deficiência. A fim de dar cumprimento à obrigação legal prevista na Lei 8.213, 91, com relação à cota de empregos para pessoas com deficiência, o sindicato patronal se compromete a remeter para o sindicato profissional no prazo de 60 dias a relação das funções nas quais poderão ser empregados os deficientes a fim de propiciar a pactuação bilateral da matéria sobre a forma a ser estabelecida pelas partes. Cláusula 70 Programa de edificação de moradias. Os sindicatos convenientes se comprometem a entabular conversações no sentido de viabilizar um programa de parceria visando a edificação de moradias para os trabalhadores da construção civil desse Estado de Pernambuco, buscando linhas de financiamento, cessão de terrenos por parte de entes públicos e responsabilidade efetiva de cada um dos parceiros para a consecução do programa. Disposições gerais. Aplicação do instrumento coletivo. Cláusula 71ª. Beneficiários, item um. São beneficiários deste negócio jurídico os empregados que, abrangidos na representação sindical obreira, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, e Pojuca, Siriaim, Rio Formoso, Barreiros, Tamandaré e São José da Coroa Grande, trabalham para as empresas que integram a categoria econômica representada pelo sindicato patronal, inclusive montagens industriais e os empregados nas obras executadas em regime de condomínio, excetuados aqueles que, embora laborando para elas, pertençam a categorias profissionais diferenciadas. Parágrafo 3 do artigo 511 da CLT. Item 2. As empresas representadas pelo segundo conveniente que contratarem mão de obra temporária, conforme previsto na Lei nº 6.019-74, Envidarão esforços para que as empresas empregadoras cumpram as regras da presente Convenção Coletiva de Trabalho. Descumprimento do Instrumento Coletivo Cláusula 72ª Multa por descumprimento Fica instituída a multa por descumprimento no valor de 10% do piso salarial da categoria em favor do trabalhador prejudicado e para os sindicatos convenientes por cada obrigação de fazer e de dar descumprida. Renovação, rescisão do instrumento coletivo. Cláusula 73. Direito de propor. O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial desta Convenção ficará subordinado à observância das regras constantes do artigo 615 da CLT. Outras disposições. Cláusula 74. Objetivo. Esta Convenção Coletiva de Trabalho baseada no artigo 611 da CLT caputi e parágrafo 1 bem como no inciso 26 do artigo 7º da Constituição Federal, tem por finalidade a concessão de reajuste salarial e a estipulação de condições especiais de salários aplicáveis no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho mantidas entre as empresas da indústria da construção civil e pesada, com atividade nos locais onde o sindicato profissional possui base territorial e os seus empregados. José Antônio Alvarez de Lucas Simon, vice-presidente, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Pernambuco, José Luiz Cavalcante Ferreira, presidente, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil Mobiliária de Pojuca e Litoral Sul.